O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o mandamento? O maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Este é o maior e o primeiro mandamento O segundo é semelhante a esse Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Palavra da salvação Glória a vós Senhor A palavra de Deus hoje nos pede a dar amor, a amar a Deus e a ouvir o seu chamado. Hoje inicia-se a leitura do livro de Ruth. Quem nunca leu esse livro de Ruth, é bom olhar, ler ele, para entender um pouquinho o que é que Deus faz na vida daqueles que dizem seu sim a ele. A história de Ruth é uma história bonita. Vocês prestaram atenção, quem prestou atenção na leitura, e o que aconteceu? O sogro, a sogra de Ruth, com os dois filhos, mudam para uma terra que está produzindo, porque eles estão no lugar onde estão passando necessidade, e ali Ruth casa-se. com um desses filhos. Esse casal tinha dois filhos. E Ruth casou e também casou a a outra lá que me fugiu o nome agora da, da mulher lá. A, Orfa. Orfa, Orfa, Orfa. Que cada nome, né? Orfa e Ruth casaram com os dois irmãos. E os dois irmãos também faleceram, né? Essa é a história nós íamos falar aqui do livro de Ruth ia falar há muito tempo aqui mas o que que aconteceu quando os dois falecem a sogra chega para as duas e fala que elas podem ir seguir para os lugares de onde elas vieram elas eram da terra pagã eles viam de um povo que era pegado a deuses o um povo pagão não era da linhagem da sogra que era do povo de Israel Povo voltado, povo que adorava a Deus. A outra pegou a sua mochila e foi embora seguir. Mas, Ruth, não. Aonde a senhora for, eu também vou. Confiando no Deus verdadeiro confiando no Deus de sua sogra. Por isso, ela caminha e vai com sua sogra. E o que, que acontece na vida dessa mulher? Lá ela se casa e ela tem um filho. Quem que é esse filho? Obede, o filho dela. Olha que grandeza para a história de Deus e para a nossa história. Obede, o filho dela, foi o pai de Jessé, que era pai de Davi. Ela se torna bisavó. A descendência de Davi, então, vem lá de Ruth, daquela que era pagã, que vivia numa terra onde adorava deuses, ela se encaixa aí na família de Davi. Por isso que nós temos que, Estar sempre ligado ao chamado de Deus. Deus, quando nos chama, é porque Ele quer algo mais de nós. Deus sempre tem um, um projeto, um propósito, quando Ele está nos chamando. E quando a sogra de Ruth convida ela, fala para elas, ir embora, eu vou para cá, vou voltar para a minha terra... Ela sente o chamado de Deus para acompanhar e ir, seguir, e cuidou da sua sogra. O livro é muito bonito, não é grande, é bom da gente ler, é gostoso de ler esse livro de Ruth, para entender o que é que Deus queria dessa mulher que saiu lá de uma terra pagã, de um povo pagão, um povo que adorava deuses, para entrar numa família da família de Israel e Davi ser lá da descendência dela. Então isso serve de exemplo a cada um de nós, que quando Deus nos chama, nós temos que dar o nosso sim e escutar o que Deus quer de nós, para prosseguir no caminho de Deus. Por isso que Ruth é muito importante nas Sagradas Escrituras. Quando a gente lê, a gente vê a importância dela de ser a construtora da descendência de Davi. E o evangelho de hoje, esse evangelho é muito conhecido, né? esses fariseus, os pessoal odiava Jesus. Esse pessoal não tinha vontade nem de olhar na cara de Jesus. Eles armavam tudo para poder pegar Jesus. Por quê? Jesus, para, para, para eles, era um impostor. Jesus... Era um falso profeta, e eles que tinham na lei deles lá mais de 600 mandamentos, falou, agora nós vamos pegar ele, vamos chamar aqui Jesus e vamos. E pergunta, faz essa pergunta, mestre: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Como nós dizemos hoje, tirando uma com a cara de Jesus. Hoje na nossa linguagem, lá ah, estava tirando uma com a cara dele fazendo gozação. Aquele homem que eles odiavam, porque eles achavam que eles viviam dentro da lei de Moisés, eles eram os corretos. Jesus dá simplesmente essa resposta. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu irmão, né? E o próximo, como a ti mesmo. Foi um tapa na cara dos fariseus, desses doutores da lei. Porque via em Jesus um impostor, dizendo-se Filho de Deus, aí quando eles vão tentar pegar Jesus, recebem uma resposta dessa, uma resposta de amor, amar o próximo. Então a resposta de Jesus, deixa esse povo sem palavra. E o que, é que significa para nós essa resposta de Jesus? Porque o único critério de um verdadeiro cristão, dizer ser cristão, Dizer que ama a Deus é amar o seu próximo. Não existe outro critério para nenhum cristão que se diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, aí é um fariseu. Volta lá atrás, volta lá no tempo de Jesus. Aí vamos ser fariseus. Para não ser fariseus, nós temos que ser esses, esse cristão de critério único, que é amar. O próximo em primeiro lugar Porque Se nós não amamos um irmão, não amamos a Deus de jeito nenhum E São Paulo fala lá em Gálatas O capítulo 5, versículo 14 Diz assim A lei se cumpre no amor ao próximo A nossa lei, a lei de Deus A lei dos dez mandamentos Se une no amor ao próximo Senão não conseguimos viver os dez mandamentos quem ama o próximo ama a Deus em primeiro lugar. Amando a Deus em primeiro lugar, ama os dez mandamentos, vive os dez mandamentos. Então, queridos irmãos, essa mensagem que Jesus deixa para nós hoje, isso que ele fala ali aos fariseus, cabe a nós também pensarmos bem nisso daí, porque não é fácil, né? Amar as pessoas que gostam da gente. É muito fácil e até gostoso. né? Agora, amar aquelas pessoas que não gostam, amar os inimigos, por mais que a gente eu não tenho inimigo, mas sempre tem aquelas que não te engolem também, e você tem que engolir ela com amor. Isso em todo lugar, é no trabalho, é no dia a dia da nossa vida. Ah, mas eu tenho que dar amor para aquela pessoa. Eu tenho que saber perdoar a pessoa. Por mais que aquela pessoa me magoa, que me magoou muito, eu tenho que dar amor para aquela pessoa, se eu não consigo amar a Deus. Então, por isso que nós precisamos de viver esse duplo mandamento. Porque esse duplo mandamento é uma exigência, é uma exigência no plano de Deus para a nossa salvação. Deus exige de nós, esse duplo mandamento, amar a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, né? e amar o seu irmão. Essa é uma exigência feita a mim e a cada um de vocês para o caminho da salvação. E é o critério nosso de cristão, de amar o irmão, para poder dizermos que amamos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.